A gente fala agora, gente, sobre a Comercial Mariano, que completa dois anos de funcionamento aqui em Três Lagoas. Para a gente falar um pouquinho sobre esse estabelecimento comercial, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Lucas Borges e o Murilo Lopes. Eles vão falar com a gente um pouquinho sobre o funcionamento desse estabelecimento. Meninos, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, obrigado. A gente agradece a, a participação no programa com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho. A Comercial Mariano está completando dois anos aqui em Três Lagoas. O que é a Comercial Mariano para quem não conhece? Comercial Mariano hoje ela é uma empresa referência é hoje no segmento de lubrificantes. Né? Uma empresa hoje aí com 34 anos de mercado. Primeira loja criada, fundada e aberta em Dourados no mês de maio do ano de 89. É, atualmente a gente trabalha aqui em Três Lagoas, na, nesse segmento. Trabalhamos com óleo, trabalhamos com filtros, parte de aditivos, paletas, é, toda a parte automotiva voltada para lubrificante, né? graxa. Então assim, a gente atende carro, moto, caminhão, tudo que, que for veículo, automotor terrestre, a gente trabalha nesse segmento, além de indústrias também, parte de, é, como é que vamos lá, é parte assim, industrial. Purificantes industriais, industriais né? né? Vocês atendem então a demanda das grandes indústrias aqui também, dos veículos dessas indústrias? Também. Exato, e qualquer cidadão, qualquer pessoa que tem seu veículo, ele pode ir direto lá no comercial Mariano, não necessariamente só essas grandes empresas. Também. Todo mundo que for particular pode ir lá, que vai ser bem recebido, bem atendido. Uhum. E, do, e qual que é a avaliação que vocês fazem desses dois anos de funcionamento aqui na cidade? Como que tem sido? A gente hoje vê a Três Lagoas como uma cidade que ela tem muito potencial para crescimento. E hoje o grupo trouxe a comercial Mariano para cá por causa disso. Porque é uma cidade onde você tem um crescimento, que é um, um potencial de crescimento enorme... Então, eles viram que era uma chance da gente conseguir consolidar o um mercado nessa região. A gente atende também, além de Três Lagoas, algumas cidades fora, comprou alguns produtos específicos que a gente tem. Então, assim, e essa loja ela foi montada para isso, para atender de forma mais completa a região, a cidade de Três Lagoas. E, quando, e assim, a gente hoje uhum. é o distribuidor de algumas marcas específicas, né? A gente trabalha com a distribuição do óleo Ipiranga e Texaco, Techaco somente no Mato Grosso do Sul, e a gente é revendedor dos filtros Man e Tecfil, e trabalhamos com uma marca também que é a Lubri Motors, né? Então a gente trabalha com esses cinco carro-chefes que hoje a Mariano utiliza para ganhar mercado, para se consolidar no, no mercado de lubrificante, nesse segmento. Pois é, e a gente sabe da importância de se ter, de se utilizar bons produtos nos seus veículos, né? E esses produtos que você acaba de mencionar são produtos que já são confiáveis, né? Já tem uma tradição no mercado. Sim, são produtos aí que, tem, que são super consolidados, é, produtos de alta tecnologia, alto desempenho. Então a gente sempre busca trabalhar com os produtos de qualidade. A Comercial Mariano, ela sempre leva produtos de muita qualidade para o seu cliente. E qual que é o produto que sai com mais frequência na comercial Mariano, que tem a maior demanda? Olha, hoje para nós, devido ao grande movimento de linha pesada, a gente, o que vai sair é o 15W40 para motor a diesel, né? na parte pesada. E na linha leve hoje a gente trabalha com óleo 5W30, que é o óleo de fábrica da maioria das montadoras hoje. E qual é a importância, meninos, das pessoas realmente é, fazerem a troca do óleo corretamente, o, o filtro, enfim, de fazer toda a manutenção necessária no seu veículo com os produtos corretos? É, a importância hoje de você efetuar a troca, com, a troca correta, é, você evita o desgaste do motor, você é, melhora o consumo de combustível do seu veículo, você mantém o seu veículo como se fosse novo, né? De fábrica. Então, assim, ele vai ter os quilômetros rodados, ele vai ter a manutenção é, gradativa dele, de outras peças, mas a gente vai... Você fazendo a troca certa, né? Desses produtos, é, você vai ver que você não vai perder qualidade, você não vai perder potência, você não vai perder em nada do seu veículo. Quando você faz isso, troca, você faz isso a partir do momento que você efetua uma troca errada... Né, óleo diferente, é, algum outro produto que não seja do veículo, esse veículo posteriormente, daqui a algum tempo, ele vai começar a dar problema. Exatamente, a manutenção ela é fundamental e você fazer a, a troca no, no momento correto, né? Chega pessoas lá já com o óleo que já passou da hora de trocar, enfim, qual, quais são os principais problemas que vocês detectam nesses veículos quando chegam lá? Sim, já chega bastante gente com mais de ano, entendeu, sem trocar o o óleo, então, o motor do carro é o coração do carro, né? Aí ele acaba pensando na economia de não trocar, mas depois ele tem um custo bem maior para poder fazer a manutenção do motor. Se ele fazer com produto de qualidade e no tempo certo, ele vai estar tá dando oportunidade do carro viver muito mais, né? Exato. Onde está a comercial Mariano? Qual o endereço? Hoje a comercial Mariano, ela está localizada na Avenida Ranufo Marques Leal, número 1136. Jardim Alvorada. É na BR-262 ali, Isso. já fica local de fácil acesso é. próximo ao Cristo, né? Isso. Qual Isso. que é o horário de atendimento? A gente tá trabalhando hoje das sete da manhã às 5 e meia da tarde, de um horário de segunda a sexta e no sábado das sete às onze e meia. Não fecha pro almoço? Não fecha pro almoço. Olha que bom, né? Para Tem muita gente que trabalha, às tem, vezes não tá tem pra tempo pra... e abre sete, né? Geralmente Sim. o comércio abre oito, lá abre mais cedo, então. mais cedo. Já é, um, já é um, do, um dos diferenciais da gente, porque igual, por exemplo, a gente atende muita empresa, né? Então, às vezes, as empresas, logo de manhã cedo, precisam de alguma hora, o pessoal ir para o campo trabalhar, aí a gente já, é um diferencial da gente esse aí. E aí é também o horário do almoço, que às vezes, é a você falou, o pessoal trabalha uhum. tal, e não tem tempo, aí no horário do almoço o pessoal vai lá, dá um pulinho e pega o produto. Sábado também, para quem Sábado não tem também, tempo durante é. a semana, né? Isso é bom, né? bom Muito bom, a gente, a gente sempre, sempre foca pra, praticamente nesses horários, é um horário que a gente dá muito foco. Exatamente, e é importante isso, gente, é porque às vezes você, a gente que trabalha, vive nessa correria do dia a dia, às vezes não tem tempo, às vezes tem o horário do almoço, ou ao sábado, e às vezes a gente se depara com estabelecimentos fechados, no caso da comercial Mariano fica aberto no horário de almoço, aos sábados também, no período da manhã, e é bom a gente ver a cidade recebendo empreendimentos assim, tendo empreendimentos onde você consegue encontrar os produtos que você quer, não tendo necessidade para ter que ir para outra cidade, né? é. Bom, é que, é que a gente até conversa bastante, que hoje a gente, a comercial mariano, ela tem esse diferencial. É, a gente utiliza produtos hoje consolidados no mercado, que a gente traz hoje para uma cidade tem um desenvolvimento muito grande. Então, se você compra um, um produto Ipiranga e Texaco, se você precisar posteriormente na comercial mariano, você vai achar ele novamente, no, no, novamente né? Não é uma dificuldade de você comprar um produto em outro lugar que você chega em Três Lagoas e é uma dificuldade muito grande de você achar, igual já aconteceu com a gente. Porque tem, tem cliente que ele é mais. É, como é que eu vou explicar reservado. assim? Ele é mais reservado, ele usa só um produto, e aí pra você mudar a política dele para colocar outro produto é complicado. Exato. E lá as pessoas conseguem comprar esses produtos também, não só fazer a troca Sim. lá, quem quiser comprar seu litro de óleo, ele consegue. Isso, a gente trabalha hoje com o comércio, né? A gente trabalha com a venda do produto. Então, assim, uma pessoa chegou lá e falou, oh, ó, preciso de um óleo 15W40 pro motor do meu carro, semi-sintético, preciso de 530. A gente trabalha com essas duas marcas principais, trabalha com a marca lubrimotors Motors também, que é uma terceira que a gente colocou no mercado para agregar o, mer o mercado, né? Então, assim, hoje a gente tem um leque muito grande de produtos então assim hoje você vai você vai encontrar uma gama enorme então hoje o que praticamente tudo que você precisar hoje na parte de lubrificante filtro na Mariano você encontra que maravilha então vamos repetir o endereço e o telefone para contato certo o endereço é Avenida Ranulfo Marques Leal número 1136 e aí lá você pode encontrar a gente né tem eu tal tá, Murilo tem o Felipe no balcão, tem a nossa gerente, que é a Débora, também. Então, a gente vai estar tá sempre ali meio, meio disponível para atender todo mundo, para estar tá à disposição, o cliente chega lá com dúvida, a gente está disponível para disponível atendimento. Qual que é o telefone para contato de vocês tá A gente vai... Você tem, tem um telefone? Esqueceram? De cabeça, né? de cabeça, cabeça 3509-3500. É. 3509-3500. 3500. Facinho, gente. 3509-3500. 3509-3500. É. é o telefone da comercial Mariano. Se você pretende trocar o óleo do seu carro, o filtro, enfim, adquirir esses produtos aí de qualidade, é só entrar em contato com os meninos. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, viu? Obrigado, nossa. A gente agradece a oportunidade e a gente está disponível aí sempre que o pessoal do Três Lagoas precisar, também a gente vai estar tá à disposição, qualquer dúvida, qualquer, qualquer coisa que se precisar, a gente vai estar tá à disposição para atender, levar um atendimento de qualidade e excelência, porque todos os clientes para nós é importante, independente se for um grande, se for um pequeno, a gente está ali para atender da melhor forma possível.